Por então concorrer ao Licenciatura em Desporto do Instituto Politecnico da Guarda? Eu diria que há quatro fatores fundamentais. Os alunos são convidados a experienciar metodologias, processos, em estreita ligação com aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. E, portanto, existe, obviamente, uma componente teórica, mas que é muito acompanhada com um conjunto de práticas laboratoriais, com aulas com tipologia muito prática, onde realmente as competências operacionais de intervenção são claramente assimiladas por parte dos alunos. E realço que este aspecto tem vindo a ser sublinhado nos questionários de satisfação, que são por nós aplicados na licenciatura de desporto aos diplomados do Instituto Politécnico de Guarda, na área do desporto. Uma segunda razão tem a ver, verdadeiramente, com o facto dos ah, professores acompanharem de forma muito próxima o processo de ensino e aprendizagem, naquilo que são as dificuldades, as necessidades do aluno, no sentido de, então, o docente ah, ajudar o aluno a superar as dificuldades e adquirir as competências que são ah, supostas de serem adquiridas, tendo em conta aquilo que é o desenho do nosso plano curricular. Um terceiro aspecto prende-se com o facto de nós possuirmos um laboratório ah, com equipamento ah, muito sofisticado, de uma mais sofisticado que existe em Portugal na área das ciências do desporto e que serve do suporte para uma integração plena deste equipamento e dos processos de investigação associados ao mesmo no processo de ensino aprendizagem Isto quer dizer que existe sempre uma, um acompanhamento daquilo que são as competências a atingir em cada unidade curricular com uma forte vertente, uma forte experiênciação na área científica e, portanto, com a utilização de equipamento que torna realmente a apreensão de competências muito mais fácil de poder ser adquirida, tendo em vista esta ligação em teoria. e para entre competências que são necessárias em função daquilo que o mercado de trabalho requisita e aquilo que nós temos para oferecer do ponto de vista tecnológico. Por último, gostava de sublinhar o facto de nós, na licenciatura em desporto do Instituto Politecnico da Guarda, temos um conjunto de parcerias com instituições desportivas de elevada notoriedade a nível nacional e que permitem, por exemplo, aos nossos estudantes, no último ano da licenciatura, poder aceder a experiências digitais muito interessantes, muito enriquecedoras, em contextos de elevada, de elevada notoriedade e que podem depois gerar aqui oportunidades de... de entrada no mercado de trabalho logo a seguir à conclusão da licenciatura. Mas não só, diria que também todo um conjunto de atividades de extensão comunitária, de intervenção comunitária, acabam por, mediante estes protocolos, gerar um conjunto de intervenções muito, e possibilidades de intervenção muito relevantes ao longo da licenciatura em desporto, constituindo-se assim momentos também muito enriquecedores de aprendizagem. Para terminar, e para além destes quatro aspectos diferenciadores da licenciatura e do desporto do IPG, gostava apenas de sublinhar que do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista do custo de vida, a cidade da Guarda figura como uh, uma das cidades mais relevantes uh, uh, no âmbito nacional. E, portanto, constituem-se mais dois argumentos uh, face aos quatro diferenciadores que eu há pouco referi, para uh, podermos contar com uh, o vosso interesse e participação no acesso ao ensino superior.